A Associação Atlética da Escola de Engenharia retomou a participação em competições presenciais e conquistou novamente o Engenharia da Sul realizado na cidade de Joinville, Santa Catarina, ficando em primeiro lugar na classificação geral e conquistando troféus em outras 13 modalidades. A TV Engenharia conversou com dois representantes da Atlética, Nicole Goy e Kendi Kawashi, sobre o atual momento da Atlética e sobre os próximos desafios. Acompanhe! Em 2022 a gente começou pelo Integra Engie, que é uma competição que a gente organiza para as engenharias, agronomia e arquitetura. Aí depois a gente passou pela Taça de Abão, foi um campeonato de futsal, organizado pela Atlético do Direito aqui da URGS também. Onde a gente se sagrou campeão das duas modalidades, tanto masculino quanto feminino. Voltar a competir no modo presencial, com certeza, foi um desafio para nossa gestão, para a gente conseguir movimentar os times, arrumar atletas, arrumar local de treino. Mas o retorno foi muito grande. Foi muito bacana a gente poder juntar o pessoal que competia conosco antes da pandemia com o pessoal que começou depois. Então, ver a união desses dois mundos, desses dois times, dentro de quadra, foi maravilhoso. É um valor que a gente preza muito aqui dentro, que é competir e ganhar com quem investe a nossa camisa, com quem está sempre com a gente. Então o retorno que a gente teve desses atletas foi incrível. Então foi uma experiência muito gratificante para gente. No Engenharia da Sul 2022, a gente sagrou campeão em geral. E além de campeão geral, a gente voltou com 13 títulos das modalidades. A gente fez algumas dobradinhas dos esportes de quadra. Conseguimos finalmente os títulos de futsal masculino e handball masculino, que a gente desde os nossos 10 anos a gente nunca tinha conseguido ele em quadra. E também aqui na minha frente tem alguns troféus. Tem o troféu também de vice de algumas outras modalidades. A gente não ficou abaixo de quinto lugar em nenhuma das mais de 20 modalidades que a gente disputou. A gente acabou sagrando campeão no final, uma diferença bem grande em relação ao segundo colocado. Muitos esportes acontecendo na mesma tempo e, ainda assim, ver tudo dando certo no final foi uma coisa muito legal e muito importante nesse tempo. Então, os próximos desafios da nossa atlética, nós teremos a competição Interatléticas, que é uma competição entre as Atléticas de Porto Alegre e, posteriormente, a gente tem o universo Praia, é uma competição entre as Atléticas do Sul, em Laguna com esportes de areia, um pouco diferente da Engenharia da Sul, que são esportes na areia. E além do desafio de baterias, presente lá conosco o tempo inteiro, sempre dando apoio para os nossos atletas dentro de quadra, filhando o pessoal que estava lá torcendo, então a Mirotrago estava sempre presente conosco. Falando um pouco mais das nossas modalidades que a gente se sagrou campeão dessa Engenharia da Sul, especificamente do basquete, a gente teve o basquete tanto de quadras de 5, Enquanto 3x3, então a gente conseguiu voltar com esses quatro troféis para casa, os dois masculinos e os dois femininos. A gente fez também dobradinhas no futsal masculino e feminino, no handball masculino e feminino, atletismo. Dobradinhas foram essas. A gente também trouxe de volta para casa o troféu que tinha nos escapado da última vez, do tênis de mesa feminino, o jiu-jitsu feminino, a gente conseguiu trazer ele também. Os vôlei de praia, a gente conseguiu trazer o vôlei de praia feminino mais uma vez para casa. Acredito que a gente nunca tenha perdido essa modalidade. Também o vôlei de quadra feminino. As nossas gurias também trouxeram tanto a praia quanto a quadra para casa. A gente tem uma escola muito boa do vôlei feminino. O FIFA também. A gente conseguiu trazer o FIFA, que é uma modalidade que não tem gênero mas é uma modalidade importante e a gente trouxe o Fifa como segundo colocado, a gente conseguiu o vice perdendo apenas na final. Além disso, a gente também teve alguns outros pódios, como a natação feminina, a gente ficou em terceiro, o desafio das baterias, a gente também ficou em segundo colocado. Existem duas maneiras de fazer parte da Atlética, pode fazer parte como gestão, que o nosso processo seletivo vai abrir no segundo semestre de 2022, e também pode fazer parte como atleta, que assim que os nossos treinos começarem, a gente vai estar divulgando nossas redes sociais, Qualquer estudante da engenharia pode fazer parte como atleta da nossa atlética.